né? Cada Puxa, um... Tem é galera que gosta de ir lá pra falar que vai nascer três da vida fantasiado aí. Gosta pois de é. falar, reza pro rei do videogame, entendeu? E André, já fez cosplay? Só cosplay. Nunca fez cosplay? <risos> é, você já fez cosplay ou não? Eu adoro anime, eu adoro videogame, eu adoro cultura geek, mas eu... Cara, que, que cosplay eu poderia fazer? Fala aí. Qualquer um. Você, sua ver. imaginação é eu... o... Meu, não, mas você tem que ser mais ou menos com o teu shape, né, cara? Tem shape nada, não tem pra isso não, fazer. tem. Nada, meu. Tem, nada, tem gente que não é aí... Não, tem isso não, não, não, não, cara. Nada a ver. Pô, mas você pega viu? um cara que nem o, o, o Adriano aí da altura dele, dá pra fazer tipo um Thanos. Nada. Na você não pode não. ser anão fazer Thanos agora? Que preconceito é esse? Ia <risos> <risos> Amini... ficar é bonitinho, né? Um a mini. Como é que é o nome? A mini. A mini manopla do infinito é, vou manopla infinito. vou fazer igual como é que é o nome do gigante leão eu vou gigante leão eu vou instalar meus dentes vou matar é, pô ser na hora entendeu mas eu, eu, sempre, eu sempre achei meio beta esse negócio assim de novo igual chutar para eu, não... eu nunca nem fui não, é, nunca como é, que é o nome do... é daqui, da, da... ah não cara eu, eu, eu, eu vou falar eu acho da hora é da eu hora, cosplay... mas eu não eu... fazia, não, eu não comigo. faria, exato <risos> não. É que eu, falando, eu, eu vi uns cosplay legal. aí de Assassin's Creed, cara, que era o Ezio é perfeito, cara, profissa é Uma galera profissional, e assim, se eles gostam, igual é... a gente falou, eu não gosto, eu acho besteira pra mim Eu adoro cultura nerd, eu gosto de ir lá ver, eu ia antigamente, quando era moleque, eu ia no Anime Friends, adorava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 Tem coisas que tem, tem. Eu sei que tem, tem idade para fazer certas coisas, né, galera? Às vezes você está passando um papelão, sei lá. Sei que eu estou sendo um pouco preconceituoso aqui, não tenho nada a ver Acho que conta, você está né? sendo preconceituoso, é. Você tem uma idade para fazer as coisas, sei lá. Não, não é, é, é sou errado, é... mas o que eu posso dizer? Tudo tem, é... tem certas coisas que a gente deveria olhar, tem certas idades para fazer. Né? Tudo bem. Aí é. é...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 Será que isso é uma coisa boa pra você? Adriano dá risada, <risos> para dar puta. Tá Indicando psicólogos. Cara, não tô falando que a pessoa é louca, mas se você finge ser um Jedi... Não, não, não. Se, não mano, mano, se você finge não, ser um Jedi... cara doente, cara. Se você finge ser um Jedi pra ter uma válvula de escape... Realmente, essa é a, válvula, essa é a melhor válvula de escape... Óbvio, não, tá, não é igual drogas, não é igual álcool, você não tá machucando ninguém. Mas sei lá, eu... eu, eu, eu, eu, eu, eu você sabe, não, vou dar um exemplo agora, você quer ver um exemplo sério? Eu vou comparar o cara sabe com quem? O Henry Cristo. Se você acha que você é Jedi, você pra mim é a mesma coisa que o Henry Cristo. E talvez agora você entenda que, porra, realmente o que eu falou talvez... Cara, o Henry Cristo ele não é... Ele não é o Jesus reencarnado, galera. Nem ferrando...